E aí, pessoas, vocês já notaram a diferença hoje, cara? É mesmo, é? O áudio não tá estourado, o áudio tá bonitinho. Cara, o melhor que esse microfone pode me proporcionar. Aprendi a configurar ele, e agora ele tá configuradinho, eu vou tomar cuidado pra ele não desconfigurar de novo, e se desconfigurar, foda-se, porque eu vou configurar de novo. Caralho, o maluco é brabo, porra! E cara, eu tava ali no iPhone, e veio uma dica legal no meme, velho. O Iphone, pra quem não sabe, é uma rede social de memes pra gente retardada. Nunca entre no Iphone, tá? Então, eu tava no Iphone e aqui ele me recomendou o Bolsonaro o terror do PT, velho, no meme. E aí eu fui baixar e tinha o Lula o terror do congresso, o, o Fuja do Lula e do PT, e o Lula escapa da prisão. Mas, cara, bora jogar aqui o mito, né, que o mito é foda, e Bolsonaro... testar meus poderes de edição e vou tentar fazer um vídeo topzão, igual o do Games Edu. Mas isso deu errado! E aí vamos jogar o Bolsonaro e quem sabe depois a gente joga o, os jogos do Lula. Cara, Bolsonaro é meu segundo presidente preferido. Se sua racista, racionária, xenofóbica, lobofóbica, preconceituosa... O meu primeiro é a Dilma, que era muito engraçado. Bolsonaro é o segundo mais engraçado. E o terceiro é o Lula, porque o Lula, porra, velho... Lula é muito zoeiro, velho O cara é foda, patroa O cara fez discurso tomando cachaça E Lula, Lula é igual eu Bora lá Você é um militante petista <risos> Beleza E recebeu 30 reais, ó Ó, já vou votar no PT Pô, recebi 30 contas, bora votar no PT logo, porra Que eu sou rica Vamos ir no evento de esquerda Agora eu preciso ir na sede do PT pra pegar o dinheiro Caralho, vamos conhecer o Lula lá <risos> tá por em bolsonaro caralho velho bolsonaro entrou no prédio ele tá disposto a acabar com o pt porra mano tem tá um guerreiro o partido mais corrupto de porra não velho o pt vai me dar quinta conta como é que você fala que o pt é, é corrupto vai se perder pra lá então a gente vai ter que procurar por seis notas de cinco porra velho receber nota de cinco né porque pô se você receber uma nota de vinte uma de dez são só duas notas você recebe 6 de 5, você tem 6 notas, você tem mais Bora lá, porra Ó, eu tava configurando esse jogo E Bolsonaro me deu cada susto Meu Deus, ó o sanduíche <risos> Vamos manifestar e, e, e já tá com.. Cons... Eita porra, o que é isso aqui? PT, PC v, caralho Ó, os controles aqui no emulado é muito difícil, cara Eita por, olha só, eu já tô na parede. Tô... <risos> Ai que burro, dá zero para ele. <risos> Esse jogo vai ser muito louco. Ok, vamos lá. Meu Deus, eu, ó, oh, eu tenho que lembrar de manter o, ah, eu tenho que manter o... o mouse só do lado direito, porque se for do lado esquerdo, por do lado esquerdo, Opa. É isso. Hum... Começa. É não sim, não se intermite, né? Que porra é essa? Caralho, é o computador, velho? Que isso aqui, É uma máquina de, de fax? Que porra é essa? Impressora? Ó, oh, o Windows antigo, XP. Oi, meu chapa. Cara, vou meter o spray aqui. Opa. Ninguém. Opa. Se começa a andar com mais ganais, tem tudo ah, para ser mais novo. tô ouvindo ele aqui, tá Oi meu chapa. <risos> oh, vocês perceberam a caracterização aqui, né? Pô, eu fechei a janela, eu queria jogar esse jogo à noite. Só que a noite não rola, dá muito medo, dá muito medo. Então eu deixei pra jogar de dia simplesmente fechei a janela, vou trocar Duas horas depois... Fora. E... Nada. Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Oi meu chapa. Ah, eu tenho que tomar cuidado para Eu posso acionar o... De pra... um mouse. Homem do XP. Mano. Me acha? Mano. eu tô com um <risos> <risos> Achamos, achamos sim, cara. Meu Deus, cara. e. Cara, bora. Bora dar o sprint aqui pra ver se. Ó, ah. opa. Cara, eu vou pra direita aqui. É. Bora sempre pra direita. Direita. O Bolsonaro tá atrás do cara errado. Mas ele é de direita também. Vai. Vale. Mano, direito. Parede. Gente. Tá vendo? Não é toda hora que dá certo ir pra direita, viu? Pra Esse garotinho vai crescer. Se baseando na mãe de Goduna ou na mãe careca? Caralho, mano. Baseando na mãe careca, que porra é? Oh! Ele tá aqui! Meu Deus! Ai é. é que burro, dá zero pra ele! Foda-se, Foda-se, Foda-se, Foda-se, Foda-se, Foda-se, Foda-se, Foda-se, Foda-se, foda Velho. tá, vê. porra velho. Tá. Lula, um Brasil feliz de novo. Parece feliz, co... Ó, oh, o Gustavo tá vindo, velho. Gustavo tá vindo, velho. Gustavo tá vindo, Gustavo. Peraí. Tá Não, não, ele não caralho, velho, é essa? eita, porra, o bicho tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá ali, meu Deus. Bora aqui, esquerda, esquerda vai me salvar. Bora pra esquerda. Tá, ah, eu vou entrar aqui e vou aproveitar aquele ele. distância. Computadorzão. Ó patuda, me espera. Vou estar dia lá, valeu. <risos> Mano, bora, bora dar o um script aqui. Opa. Opa. Nada. Escrever a história da forma deles, que eles nem entendam. E aí, Bolsonaro, o, o lado vencedor é que escreve a história. Bora dar o um escrevo aqui? Opa. Mentiroso! Me é, porra, vagabundo e ladrão o que? faz só o direito. Nunca tive passagem na polícia. Consegui passar até no, no psicoteste da, da habilitação, porra. Tudo bem que eu sou meio doido, mano. Run. Espistão, bora na esquerda aqui. Esquerda é salva. Direita aqui, mas não é. Bora esquerda, esquerda, esquerda, esquerda. Cara, que. Que cagaço, velho. por aqui nessa porra. não. Ô meu amigo 5 um ah, Pegando a segunda nota vai crescer se baseando na mãe bigoduda ou na mãe careca? <risos> Será que vocês se basearam na mãe bigoduda ou na mãe careca de vocês, hein? Que pena, cara, né? What the fuck Mano, esse ligou, eu tenho que. Já preparado, que o controle aqui horrível. Tá, o cão, cadê o 5 Você vai ser sucesso na internet! <sos> Valeu, Bolsonaro! Segue aí, nós, assina o canal aí, porra. Inscreve, paga propina pra nós aí, que nós divulga essa sua campanha. Quer escrever a história da forma deles, que eles não entendam? Que burro! Aí, Bolsonaro, o Lula já vai pagar um, um, uma garrafa de 51. E aí, você vai pagar o que pra nós? Vou votar no Lula desse jeito. O Lula já deu meu sanduíche de pergunta aí, ó. Ih, o bicho tá vindo. Direita, direita, direita. Esquerda. Direita de novo. Hum, é mesmo! Caralho, escapou? Pra não entrar com essa Mano, três notas, só falta três. Porra, acabou! Acabou não, falta três ainda, porra! Cadê? Não vai nem mandar. A D, é Dace. É Glace Rothman, sei lá, pra me ajudar aqui, porra? Isso, Cadê? está perto. Vixe! Que susto, a sombra ali me assustou. Tá, bora meter o script. Vixe! Cadê? CANALIAS Vixe! Meu Deus! What the fuck ele tá aqui? Bora meter o script. Opa, nada. Vixe, tá aqui, velho. Direita, direita, direita. Que? Direita. Para de correr. atrás de mim ainda, porra. Tá atrás de mim ainda, cara. Nono seminário LGBT infantil, canalhas! <risos> <risos> <risos> seminário LGBT infantil, que porra é essa, velho? Nunca vi seminário LGBT infantil, porra. Hoje em dia tem as meninas super poderosas que tá botando o personagem negro, caralho 4, tá, tem com trans também, essas paradas aí Mas é nada a ver não, pô, é só desenho. Deixa, deixa o, o filho do super homem... delicado, caralho. Deixa ele queimar rosquinha, de onde ele quiser. Um cagaço de ir num lugar que só tem uma opção. A gente já, acho que a gente vai ter que começar a andar mais pra esquerda, tá? O Escreve. Opa. Opa. Vocês viram só? O Escreve você mostra só o bracinho. Ó. Depois você mostra o corpo. Passou por cima da Constituição. Aí o, o, o camarada erra é o um tiro e você você não morre, tá? Oi, meu chapa. Ruta Brasil. Ruta Brasil. Puta Brasil. Sou um se com não com confiem, se eu não. Se eu